A realização espiritual não é uma conquista, não é um feito. É apenas realização espiritual, isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local da sua experiência é dentro de você. Quando eu digo a palavra vida, Talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar isto aqui, você está tentando consertar tudo à sua volta. Foi um prazer ouvir você, inacreditável. Mas a minha pergunta é, o que eu posso fazer para adquirir a sua clareza? Para falar bem a verdade, sendo muito franca, pouquíssimas pessoas, sabe? São como você. Eu tenho certeza que você já ouviu isso antes. Portanto, o que faz você ser tão seguro de si, e tão sincero, honesto, verdadeiro, com essa clareza de expressão? problema o problema com o ser humano neste exato momento é esse. Nós criamos um mundo, criamos sistemas educacionais que nos fazem acreditar que os seres humanos são essencialmente errados ou que a criação está errada ou a fonte da criação ou o Criador estão errados e você vai consertar isso. Isso é uma ideia distorcida. Em vez de prestar atenção na vida, estamos criando filosofias e mais filosofias. Filosofias são explicações fantásticas para o que não se pode explicar. Se você quiser conhecer a vida, você deve prestar atenção na vida, não é? Agora, você concorda comigo, senhora, que este mecanismo humano é a máquina mais sofisticada do planeta. Você concorda comigo? Você é médica? Sim. Sim. Então, isto aqui é uma máquina muito complexa, isto aqui é o super, super computador, certo? Eu lhe pergunto, você se deu ao trabalho de ler o manual do usuário? Se você entendesse como isto aqui funciona, você saberia como usá-lo? Mesmo se você pegar algo simples, como um celular, quanto mais você sabe sobre ele, melhor você vai utilizá-lo, não é mesmo? Você certamente, vindo da Índia, você certamente foi bombardeada com essas coisas de realização espiritual, de autorrealização. Vou colocar em termos muito simples, o que autorrealização significa é Antes de tudo, o que a palavra realização espiritual significa? Realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual. Isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. Isso quer dizer que você foi estúpido a vida inteira. Só agora você viu isso. Você não inventou algo novo. Você não escalou uma montanha. Não, você apenas viu a coisa mais óbvia que sempre esteve aqui. Você se deu conta disso. Então, realização espiritual significa você se deu conta do quão tolo você foi, tudo estava bem aqui na sua frente e você não tinha percebido. Então, existem várias formas. claro, a maioria de vocês, sendo de origem indiana, eu eu, eu não li isso. Preciso admitir que nunca li o Gita, pois isso nunca me ocorreu. Desculpem. Sei que isso é um choque, mas você sabe, vivendo na Índia, essas coisas estão sempre flutuando pelo ar e a gente sabe muitas partes dele, mas nunca o estudei em nenhum sentido. Então, em dado momento, quando Arjuna perguntou, qual é a natureza dessa verdade de que você está falando? Onde ela está? E Krishna riu e disse, a maior verdade sobre sua vida é a ponta do seu nariz. Agora, há muitas escolas de yoga que focam intensamente na ponta do nariz. Por favor, tente fazer isso por dois minutos, você vai ficar com dor de cabeça. Você não se iluminará. O que ele quis dizer é, é a coisa mais óbvia. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é que todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local de sua experiência é dentro de você. O local fundamental de sua experiência é dentro de você, mas todos os instrumentos de percepção estão voltados para o exterior? Então, como devo fazer isso? Você deve entender que qualquer coisa além da sobrevivência, se tiver que entrar na sua vida, algum esforço é necessário. Digamos que, quando criança, você foi deixado numa floresta sem nenhum contato humano. Se algo comestível aparecesse na sua frente, você tentaria primeiro com a sua orelha, depois com as suas narinas e, por acaso, acharia sua boca? Seria assim? Você simplesmente saberia onde colocar, não é? Então, o que estou dizendo é que tudo que é necessário para a sobrevivência já veio com você. Você nasce com isso. Os cinco sentidos cuidam disso. Mas se você quiser conhecer algo mais, você deve se esforçar. Por exemplo, você se lembra de quando tinha três, quatro ou cinco anos de idade e teve que aprender a escrever, e aquela droga de A, como era complicado. E ainda por cima havia dois tipos. Você teve que escrever cem vezes para entender, não é? Mas hoje, de olhos fechados, você consegue escrever. Se esse esforço não tivesse sido feito, hoje você saberia escrever? Hoje você conheceria a língua? Então, qualquer coisa, além da sobrevivência, precisa de esforço. Sem o esforço necessário não vai acontecer. Existem formas de perceber a interioridade de quem você é. Mas, infelizmente, não houve esforço. Agora, nós fizemos essa tecnologia Tão simples, quase como a ciência física. A mais B é igual a isso. Ou, com duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, surgirá água. Se um grande cientista juntar isso, surgirá água. Um idiota junta isso, surgirá água. Então, fizemos todo o Yoga Sutras assim para que, se você fizer isso, isso e isso, isso acontecerá com você. Simples assim, e tudo que peço, geralmente, das pessoas é cerca de 30 a 32 horas de tempo concentrado para desenvolver um instrumento com o qual possam se voltar para dentro. 30 horas é muito! Estou dizendo, se você não consegue dedicar nem um pouco de tempo para saber o que é isto aqui, isso significa que sua existência deve ser mesmo sem valor? Se isto aqui vale a pena, você deve prestar atenção a isto aqui, não é? Se você quer conhecer a vida. Isto aqui é vida, não é? Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Mas nenhuma atenção lhe foi dada. A sua ideia de consertar a vida é consertar todo tipo de coisa. Isso aconteceu um dia. Shankaran Pillai estava indo para casa. Não, eu não terminei. Shankaran Pillai estava indo para casa. São sete e meia da noite. As regras em casa, as regras da esposa dele são, às oito horas ele deve estar em casa. São apenas sete e meia, ele pensa que ainda tem tempo, vou apenas tomar uma rapidinho e ir. Ele entrou num bar local, ele tomou uma bebida rápida, e uma bebida rápida, e outra, e outra, e outra. Então, olhou as horas. Eram duas horas da manhã. Você sabe, pessoas que bebem são como yogis. Elas se tornam atemporais. Existe uma certa correlação. Já estava tarde e ele desceu da banqueta do bar e tentou andar. É um mundo tão injusto. Um homem tem que andar sobre um planeta redondo e como se isso não fosse suficiente, ele gira. Você percebe que o planeta é redondo e está girando apenas quando tomou alguns goles a mais ou quando tem umas gotas a menos entre seus dois ouvidos. Ou você está bêbado ou está com vertigem, aí você percebe que o planeta é redondo e está girando. Caso contrário, você pensa que ele é plano e vai em frente numa boa. Então, com grande dificuldade, ele foi andando torto, tentando encontrar o caminho de casa. Passando por um jardim, ele tropeçou e caiu de cara numa roseira. Seu rosto ficou todo machucado. Mas, de alguma forma, ele conseguiu chegar em casa. E você sabe, os buracos da fechadura são muito pequenos. Ele levou 20 minutos para encontrá-lo. Então, conseguiu subir para o quarto e... Aí, ele entrou no banheiro e se viu no espelho, seu rosto estava um desastre. Então, ele abriu o armário de remédios, pegou medicamentos curativos, band-aids, se ajeitou e lentamente se arrastou até a cama. Por sorte, a esposa tem um sono pesado. Ele dormiu. Às oito da manhã, a esposa pegou um balde de água fria e jogou nele. Ele acordou ensopado e disse, ''Por que você fez isso? Hoje é domingo''. Ela disse, ''Seu idiota, de novo bebendo''. Ele disse, ''Querida, seis meses atrás eu lhe prometi e desde então não bebi uma gota sequer''. Ela o pegou pela camisa e o levou até o banheiro e mostrou, os curativos estavam no espelho. Por, quê? por que as pessoas perderam a clareza? As pessoas perderam a clareza apenas por conta disso, que se tem qualquer sofrimento neste aqui, elas acreditam que aquele ali deve ser consertado. Se alguma outra coisa acontece, aquele outro deve ser consertado. Se alguma outra coisa acontece, aquele outro deve ser consertado. Rezar todo dia pela manhã significa o quê? Você está tentando consertar Deus. Sim. Você está tentando consertar Deus, não é? Então, dia após dia para tudo o que acontece dentro de você. Em vez de consertar este aqui, você está tentando consertar tudo ao seu redor. Não tenho dúvidas de que você ficará confuso. Nós consertamos suficientemente o mundo, pelo menos nesta parte do mundo. Se você consertar mais, não haverá mais planeta. Mas as pessoas estão explodindo de êxtase? Não. Então, a clareza se perdeu apenas por conta disso. Se você entender... Se a vida realmente precisa se tornar bonita para você, este aqui deve ser consertado. Se você entender apenas isso, a clareza surgirá dentro de você.